Hoje eu vou te explicar o que é o dia da expiação, que também é conhecido como dia do perdão, ou para os judeus Yom Kippur. Esse dia costuma ser observado depois do dia das trombetas, no décimo dia do sétimo mês. E esse é um dia que está relacionado com descanso e jejum. Nesse ano ele vai começar no pôr do sol do domingo e vai até o pôr do sol da segunda-feira. De acordo com a lei de Moisés, é no dia da expiação que o sumo sacerdote tem acesso ao santo dos santos, que é a parte mais interna do templo, e é nesse dia que ele faz a expiação pelo templo e pelo povo de Deus. Como assim expiação? A palavra expiação costuma estar relacionada com a ideia de perdão de pecados ou de purificação. Mas literalmente expiação quer dizer que a ira de Deus está sendo desviada do seu alvo. Por exemplo, é no dia da expiação que são impostas as mãos sobre um bode e confessado sobre ele os pecados. E esse bode era enviado para o deserto como uma simbologia de que a ira de Deus que cairia sobre nós foi desviada para o bode. E é daí que surge a expressão bode expiatório, em que uma pessoa inocente recebe a punição que deveria ir para um criminoso. E o dia da expiação também está relacionado diretamente com o ano do jubileu. E esse ano de jubileu está relacionado com um descanso anual, também é um ano de libertação dos escravos do povo de Deus. A ideia é que os escravos vão se preparando do dia das trombetas até o dia da expiação, em que é tocada uma trombeta de libertação dos escravos. E o ano de jubileu também está relacionado com a restituição da terra aos proprietários originais. Legal, irmão, e esse ano do jubileu tá perto? Nos dias de hoje, o ano de jubileu não costuma ser celebrado, mas ele deveria acontecer de 49 em 49 anos. Na média, as pessoas devem ter pelo menos um jubileu por vida. E isso tem um significado importante, porque se esse dia continuasse a ser guardado até os dias de hoje, isso ajudaria as pessoas a não querer ficar escravizando seus próprios irmãos ou ficar planejando como tomar a terra das pessoas. E é claro que eu estou me referindo aos grandes poderosos que dominam e querem oprimir as pessoas necessitadas. Mas então o que, que isso tudo tem a ver com a gente hoje? Essa palavra a respeito do dia da expiação aponta para Jesus que é o nosso sumo sacerdote. Foi ele quem se ofereceu como um sacrifício perfeito para fazer a expiação dos nossos pecados. E é por isso que com a morte de Jesus, o véu que separava o santo dos santos foi rasgado. E é por isso que a gente pode estar na presença de Deus, livre de qualquer tipo de acusação. Eu espero que nesse dia da expiação, assim como em todos os outros dias, você possa refletir a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício que ele fez por nós, para que sejamos livres de todo o pecado e que assim a gente possa se preparar para o dia de festa de cabanas, que é o assunto do